Oi, tudo bem? Estamos aqui para mais uma cirurgia. A cirurgia de hoje é uma reconstrução de mama. Na verdade, a vai fazer o terceiro tempo dessa reconstrução. É uma paciente jovem que ela teve um câncer de mama, teve que retirar toda a mama. A gente fez uma reconstrução imediata com expansor, que é uma prótese que a gente vai colocando soro fisiológico para expandir ela. Depois disso, ela foi fazer radioterapia. E na radioterapia, a mama, ela fica muito endurecida a região. Tem algumas maneiras de a gente tratar esse enrijecimento decorrente da radioterapia. Colocar uma matriz dérmica, fazer enxerto de gordura, trazer músculo das costas e pele das costas para trazer uma pele nova. Então, existem várias técnicas aí para a gente colocar. A nossa opção foi fazer um segundo tempo, de retirar esse expansor, tirar essa contratura, colocar uma prótese, enxertar um pouco de gordura e fazer a simetrização do outro lado. E agora a gente vai para o terceiro tempo, que eu vou fazer o biquinho do peito, vou fazer reconstrução do complexo arel mamilar, que é o nome do biquinho do peito, e enxertar um pouquinho mais de gordura, porque com o primeiro enxerto a gente já teve uma melhora importante desse enrijecimento da pele. Então, daqui a pouco você segue com esse vídeo aí, que a gente vai mostrar passo a passo dessa cirurgia, que é bem legal, é uma que eu gosto muito porque você vai ver que não tinha nada e de repente surge um dutur do peito, fica bem natural e a paciente depois vai só pigmentar, fazer aquela tatuagem para deixar na cor da areola. É uma cirurgia que eu gosto muito, bem legal e que mostra um pouquinho o que é ser um cirurgião plástico.